Here it comes! Boom Shakalaka! Mais um vídeo começando aqui no Boom Calaca, um vídeo um tanto diferente dos vídeos que eu estou acostumado a fazer por aqui. Eu tenho jogado bastante recentemente, ultimamente, um jogo chamado Geoguessr. Do que se trata esse jogo? É um jogo online e é um jogo sobre conhecimentos geográficos. Existem diversas modalidades, mas o resumo do jogo é... Através do banco de imagens do Google Street View, um lugar do mundo é mostrado e o jogador precisa dizer onde no planeta Terra esse lugar fica. No modo tradicional, é preciso dizer onde fica exatamente no mapa Mondi. Quanto mais perto do local, menos pontos são descontados. Também existem modalidades onde o jogador precisa dizer apenas em que país fica aquela localização, sem a necessidade de ser preciso quanto ao lugar no mapa em si. É possível jogar sozinho e também desafiar amigos ou outros participantes aleatórios. Eu tenho jogado bastante ultimamente, eu estou cada vez mais me aperfeiçoando nessa técnica de tentar descobrir qual é o lugar que está sendo mostrado na tela. São várias as coisas que a gente pode levar em conta para tentar deduzir qual é esse lugar: o clima, a vegetação, a posição do sol, para saber em que hemisfério fica, alguma bandeira que de repente alguma bandeira de país que está aparecendo, alguma placa, alguma placa de carro. Enfim, até a sombra do próprio carro do Google Maps pode dar alguma dica. E foi um ex-jogador da NBA que me ajudou a sair vitorioso de uma partida de Joe Gasser, na qual eu desafiava algumas pessoas aleatórias do resto do mundo. E de quem eu estou falando? De Martin Mursep. Assim mesmo, Mursep, com tremas nos dois U's. Martin Mursep foi a 25 quinta escolha na primeira rodada, no famoso draft de 96, aquele mesmo de Kobe Bryant, de Allen Iverson e Steve Nash, sendo escolhido pelo Utah Jazz e repassado ao Miami Heat logo na sequência. Na sua primeira temporada, 96-97, aos 22 anos de idade, Moore Sepp jogou 10 partidas pelo Miami Heat até ser incluído na troca que levou Jamal Mashburn de Dallas para Miami. Agora, no Dallas Mavericks, Moore Sepp jogou mais 32 partidas ainda na temporada 96-97, com média de 4,3 pontos. Em 97-98, ele melhorou seu desempenho. Das 41 vezes que entrou em quadra, 7 foram como titular ele conseguiu um jogo de 24 pontos, sua melhor pontuação na carreira, bem como um Double Double de 16 pontos e 14 rebotes em outro jogo. Entre a temporada 97-98 e a temporada 98-99, a NBA entrou em Lockout, que é uma paralisação que seria o equivalente a uma greve ao contrário. Enfim, isso por si só é um assunto para um próximo vídeo, mas nesse período de paralisação, essa é a parte importante, Martin Murcet foi jogar na Europa e nunca mais voltou. Mas a pergunta é que vocês devem estar curiosos para saber a resposta como que Martin Mursep me ajudou a vencer uma partida de Geoguessr? Existe uma modalidade no Geoguessr chamada Battle Royale. Para quem costuma jogar Fortnite ou outros jogos, está familiarizado com o termo. No Battle Royale há uma disputa até que sobra apenas um sobrevivente, que é o vencedor da partida. O Geoguessr tem o seu Battle Royale, 10 pessoas disputam o jogo simultaneamente, Precisando acertar o país, onde fica o local mostrado, os adversários vão sendo eliminados até sobrar apenas um vencedor. Então lá estava eu, jogando Battle Royale, que é um jogo dificílimo, pois ele envolve tanto conhecimento como rapidez, né, agilidade. E eis que eu cheguei, afinal, em um dos desafios. Era eram apenas outro participante e eu, e quem acertasse primeiro levaria o troféu. Eu não tenho as imagens originais para mostrar aqui, porque eu não estava filmando, obviamente, mas vou simular o que aconteceu. Abriu a imagem de uma rua de terra pequena e cheia de vegetação. Seria impossível localizar em qual país aquele local ficava sem alguma dica. Andei alguns metros para o lado e vi uma placa com resolução ruim. Dei um zoom na placa. Eu não conseguia identificar qual era a língua daquela placa até observar claramente ali no meio da frase uma determinada palavra. Bingo. Venci esse jogo, eu pensei, fui lá no mapa, cliquei no país correto e venci o Battle Royale pela primeira vez na minha vida. Qual foi o meu raciocínio? Se vocês acompanham o Buncha Chakalaka há bastante tempo, sabem que em 2017 eu fiz um vídeo com 10 países que tiveram apenas um jogador atuando na NBA. Naquele vídeo eu citei 10 jogadores de 10 países, deixando outros 6 países de fora. Um desses 6 países excluídos era a Estônia. A Estônia de Martin Mursa. Martin Mursep é o único estoniano, até hoje, a jogar na NBA. E eu sei disso porque eu estudei para fazer aquele vídeo. Agora volta para aquela placa. No meio da frase, vocês sabem qual foi a palavra que eu li? Mook. Assim mesmo. Com dois U's e com tremas nos dois U's. Meu raciocínio foi. Não é possível que tenha mais de uma língua que utilize dois U's seguidos com trema em cima nos dois. Se o Martin Mursep com dois U's e tremas nos U's, é estoniano, então aquela língua da placa com dois us e tremas dos us só pode ser estoniano também. Então eu fui lá no mapa, cliquei em Estônia e pá, venci o jogo. Obrigado, Martin Mursep por jogar na NBA e por fazer eu saber que você é estoniano e por me ter ajudado a vencer o jogo de Battle Royale. Para quem ficou curioso, Mook com tremas dos dois us é Venda ou Vendas, eu procurei no Google Translate depois, o que faz sentido. Deveria ser alguma placa anunciando que a casa ou algo onde ela estava, <risos> estava à venda. Valeu, então, quem assistiu ao mais esse vídeo aqui no é um vídeo completamente diferente, mas eu achei legal contar essa história que aconteceu ontem à tarde. Foi minha primeira vitória de Battle Royale, eu venci de novo depois, ó. Vou até colocar na tela, porque nessa segunda vez eu tirei um print, só que o país do último embate foi Tailândia. Eu acho que meu adversário saiu para sei lá, fazer cocô na hora, porque era muito fácil adivinhar que era Tailândia, tinha uma bandeira da Tailândia no fundo e ele não clicou em Tailândia, então acho que talvez ele tenha tido um compromisso na hora da final mas enfim, eu venci então já duas vezes do Battle Royale, vou jogar mais aqui adiante, espero que outros jogadores da NBA consigam me ajudar a vencer <risos> mais partidas, valeu grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo aqui no Buncha Calaca